No dia 24 de setembro, ocorre o Seminário de Inserção da Extensão nos Currículos, a partir das 9 da manhã, no Auditório Wilson Aita, do Centro de Tecnologia. Representantes de outras universidades federais partilham experiências no evento. Mais informações no site da Pró-Reitoria de Extensão.